Sabre! Parece que é hora de eu começar o evento principal, Sabre. Uhum. Meu fantasma nobre é excepcional. Isso vai chamar um pouco a atenção. Mas eu não preciso me preocupar a quem cima. Então esse é seu fantasma nobre, não é mesmo? É sim, ele geralmente é de natureza dócil para lutar em uma batalha. E se eu não usar uma coisa como essa, ele nunca ficará disposto a lutar. Morra, sabre! Me ouça! <risos> Mas o que é isso? Prepare-se. Sabe, mística, eu também acho vantajoso ficar nas alturas. É que aqui em cima eu não preciso me preocupar em incendiar a terra com minhas chamas! A espada de ouro. Então...